Drivers, se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde 2017. E hoje eu estou trazendo esse vídeo porque já é a quarta vez que eu recebo a mesma história de passageiro que está cometendo esse tipo de golpe E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é feito através do último áudio que eu recebi Os outros infelizmente eu não tenho, mas ele está começando a se espalhar bastante esse tipo de golpe Então presta atenção no que você vai escutar e no finalzinho eu vou te dar algumas dicas para você evitar esse tipo de golpe, beleza? Então vamos lá Se ligue Fui buscar um playboy lá na UNEF Aí ele falou comigo pelo, pelo chat né? E aí, véi, pá Aquele negócio normal, né? Boa noite, parada, vai pra onde? Ele, vai eu tenho que pegar o ônibus lá na, na Cidade de nova e tal Que eu moro no distrito em São José e tal Mas eu não quero esperar até o ônibus da rota Falei, beleza, tô chegando Aí quando eu tava chegando ele falou Não precisa entrar não, eu te encontro já na frente Pra não precisar fazer a volta Beleza, quando eu vou chegando, o cara já tava de perto da esquina já. Entrou, beleza. Isso foi depois do micareta. Aí no caminho eu falei, ó, oh, velho, agora eu tenho que passar ele pra abastecer. Ele, não, pô, bora de boa. Aí quando eu saí do posto, ele fez assim, velho, o que é isso aqui? Mostrando o aplicativo. Eu falei, ó, oh, velho, isso aí é um tipo de você dar gorjeta, né, pro, pro motorista, se você achar que vale a pena e tal, a mais. Ele, ah, beleza. Mas vocês recebem mesmo. Eu falei, recebe. Aí ele, ô, velho, porque é o seguinte, Presta ó. Presta atenção. Eu perdi todos os meus documentos no micareta, velho. Perdi mesmo. E aí eu tô tentando, tô com o dinheiro na conta, não tem como sacar. Por exemplo, essa corrida mesmo tá no cartão. Mas eu tô sem dinheiro pra nada. Então, assim, se eu colocar aqui, 10 reais, tu tem como me dar dinheiro? Aí eu falei, não, pô, de boa. Beleza. Aí ele chegou, botou 15 reais. Aí eu fui dar os 15 pra ele, ele falou, não, pô, me dê só 10, tu tá me dando essa força aí. Beleza. Aí quando foi andando, foi nada, quando eu vou chegar para essa de nova, ele fez, assim, velho, a gente podia fazer um negócio. Eu te dar, se eu botasse 150 para tu no aplicativo aqui de gorjeta, tu tinha como me dar 100 reais. Aí na hora eu falei assim, não, de boa, rola mesmo. Ele pronto, eu falei, só não tenho aqui. Ele não, pô. Amanhã, porque eu vou ter que vir com minha, minha, minha, minha namorada, foi noivo, um negócio desse para cá. Falei, beleza. Aí quando foi chegando perto, ele falou, velho, vamos fazer o seguinte, separa 200, eu boto 250 pra tu, pô. Aí eu falei, tranquilo, quando aí, né, pô, beleza. Aí eu fui, né, bateu aquele negócio, né, ele foi, pediu meu número, isso eu deixei ele na passarela, ele pediu meu número. Aí quando chegou mais na frente, aí eu deu aquele negócio, aí eu liguei pra João, né, João aqui do grupo. Falei, João, vai tá rolando isso, isso e isso, o cara quer botar essa gorjeta, parará. Aí João falou, velho, é o seguinte... Eu não ia, porque, primeiro assim, tu pegou o cara na neve, tu não sabe nem se realmente ele estuda lá. Segundo, tu deixou ele na Cidade Nova, na Passarela, tu não sabe nem pra onde ele foi, tu não tem nem como cobrar. Se ele botar isso lá e depois ele estornar o valor pra Uber, tu que vai sair no prejuízo. Aí eu parei, fiz uma conta de um mais um assim, véio. falei, oxi, barra, e aí fui me sair. Mas ele passou o dia todo me mandando mensagem, tá ligado? Eu não sei se ele aplicou esse golpe em mais alguém, mas poderia ter aplicado em mim, tá ligado? Por um vacilo, ó, o dinheiro meio que cega o cara, tá ligado? E o cara no calor ali dirigindo, uma mente já apertado o cara meio que se passa em algumas ondas. Então, esse, esse é um dos motoristas que conseguiu escapar desse golpe. Eu recebi relatos de outros motoristas que, infelizmente, foram lesados por esses telionatários. Então, meu amigo, toda vez que alguém pedir, fazer uma solicitação ali, falar Moço, será que se eu te der em gorjeta aqui, você me dá em dinheiro? Olha primeiro que você nunca deve falar quanto de dinheiro você tem dentro do carro isso vai te deixar muito vulnerável outra, vai que é um celular roubado que a pessoa ali já estava com cartão de crédito no, no aplicativo e a pessoa ali só está tentando roubar o cartão esse BO vai cair todo em cima de você porque se realmente for um celular roubado a pessoa com certeza vai entrar em contato com a operadora vai fazer o estorno, a Uber vai tirar o dinheiro de você e você vai sair no prejuízo por mais que você tenha dinheiro ali, nunca faça esse tipo de procedimento. Toda vez que você escutar esse tipo de história, já fala que não tem nada, todas as corridas foram no cartão, tenta esquivar o máximo possível desse assunto, beleza? Esse foi um vídeo rápido e objetivo só para te mostrar esse novo tipo de golpe que está entrando no mercado, infelizmente os passageiros cada dia mais encontram diversas formas de tentar prejudicar o motorista. E você estando ciente desse tipo de golpe, você já consegue evitá-los, beleza? Eu vou ficando por aqui. E olha só, mais dois vídeos top aqui do meu canal para você continuar assistindo. Ou se você quiser assistir qualquer outro vídeo aqui do meu canal, eu espero você em qualquer um deles, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Falou, tchau!